Oi, amigos, chegando aqui o fim de mais um ano e a gente tem aquela tendência né, de olhar para o ano acabando e pensar, nossa, mas que ano! E a gente pensa em todas as dificuldades que teve, todos os desafios. Mas eu separei aqui para você uma série de dicas para a gente começar a mudar o nosso pensamento e olhar para esse ano que passou, vendo tudo o que foi de positivo nele, e jogar esse positivo para frente. Vamos lá? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto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 eu sou um ser humano também e todos os seres humanos passam por dificuldades que, na verdade, eu prefiro chamar de desafios E desafio é como uma prova de escola, né? A gente recebe aquela prova e tem ali um exercício que é um desafio que a gente tem que usar os nossos sentidos, a nossa inteligência e ultrapassar aquele desafio e solucionar aquela questão e não é que a vida é uma escola mesmo mas tem um momento que a gente vai pra escola senta na carteira escolar e tem os professores lá expondo a matéria e a gente tem ali uma liçãozinha de casa tem que prestar atenção dá uma olhada no colega do lado mas tem um momento em que acontece a prova e na prova a gente vai ver se aprendeu mesmo E se você não passa na prova o que acontece ela vai se repetir daqui a algum tempo Sempre é assim Então, eu também tenho essas coisas e muitas pessoas que eu conheço também Inclusive pessoas que são consideradas acordadas espiritualmente Seres humanos praticamente iluminados Eu tenho alguns professores espirituais, como você sabe E hoje, aqui pensando, neste ano que acaba me vem à mente dois deles. Um deles você ainda não conhece, porque ele é uma pessoa que acordou há muito pouco tempo. Um amigo que eu conheço há vários anos, bem uns oito anos. E quando eu o conheci, ele era uma pessoa que estava vivendo um desafio muito grande na sua vida. Eu vou te contar a história dele O nome dele era Michael Hoje não é mais Porque ele passou por um renascimento E quando ele era Michael, quando eu o conheci Ele tinha uma profissão Ele era marceneiro E ele tinha uma companheira E ele tinha uma casa E ele tinha uma caminhonete E muitas ferramentas que ele usava na sua profissão então, um dia, o Michael começou a se perceber cansado e começou a perceber que toda aquela vida que ele tinha sugava a energia dele e ele começou a se perguntar Por que eu faço tudo isso? Por que eu tenho casa? Por que eu estou nesse relacionamento desse jeito? Por que eu trabalho tanto para sustentar uma estrutura dentro da sociedade para que a sociedade me aceite e eu esteja inserido nela Ele começou a se questionar e achou que aquilo não estava certo para ele Então ele falou Bom, se não está bom para mim eu vou parar E ele foi parando de trabalhar e aceitando fazer somente até o limite do seu cansaço e aí ele passou a ganhar menos dinheiro e então a sua companheira o deixou e ele começou a questionar será que essa mulher estava comigo só por causa da minha condição, da minha aparência? e ele começou a trabalhar menos e aí ele precisava sobreviver então vendeu uma coisa, uma propriedade um carro foi vendendo e nesse processo ele foi deixando tudo aquilo que ele tinha que ser para a sociedade e foi indo cada vez mais para a natureza. Eu vou encurtar aqui para você uma longa história e te conto que a que ao longo desses anos o Michael foi deixando tudo na vida dele. E foi simplificando, e simplificando, e simplificando E aí, ele começou a viajar Ele foi dos Estados Unidos para a Europa Ele foi para Portugal Ele foi para a Espanha E foi para vários lugares Até que chegou na Índia E na Índia, ele aprendeu a meditar E na Índia, ele conheceu diversos professores espirituais então nessa vida simples já tendo desfeito de praticamente tudo na vida ele passou três anos praticando meditação bom eu o encontrei de novo após vários anos eu o reencontrei neste ano e ele, Nessa, nesse reencontro, se mostrou para mim não como Michael, mas como Jay. Jay significa luz na língua indiana, em sânscrito. Então, uma luz maravilhosa, palavras calmas, centrado, pura energia. Ele passou por um total processo de transformação e eu observei isso eu falei nossa, que coragem que é fazer isso deixar a vida e encontrar a simplicidade essa é uma história que aconteceu esse ano e que me chamou tanto a atenção ela combina com o ensinamento de um dos meus professores espirituais o Howard Wills, lá do Havaí e o Howard diz assim espiritualidade é praticidade e uma das formas de ser prático é tornando a sua vida simples e o Howard diz assim olha para sua vida veja o que dá para simplificar e simplifique daí olhe de novo, veja o que dá para simplificar e simplifique e simplifique e simplifique, e simplifique. E quando você achar que a sua vida está bem simples, você simplifica mais. Quite often Muitas vezes eu peço para as pessoas para simplificar, simplificar, simplificar. Simplificar, simplificar, simplificar. E simplificar as nossas vidas e quando você está com a sua vida mais simples que você puder, then make it even more simple. daí faz com que ela seja ainda mais simples. and that simplification e essa simplificação makes us more effective. nos faz mais efetivos. as a como manifestadores. As a human being. É, e humanos. Porque quando a gente deixa de tanta coisa. Né? A minha mãe, que é lá de Goiás, ela fala coisa arada. A minha mãe diz assim: quando você deixa as coisas aradas, tudo fica mais simples e mais fácil. Né? A gente viaja mais leve, a gente passa pela vida de uma forma leve e simples. E tudo que é simples fica muito mais fácil da gente lidar. Então, eu observei, né, nesse ano que está passando meu amigo Jay meu professor Howard falando de simplicidade falando de como a vida pode ser simples e fácil Eu olhei para o ano que está acabando e observei tudo aquilo que eu posso simplificar mais e que eu posso Deixar mais fácil para mim mesma Porque tudo que é demais, né? quando a gente tira, tira aquilo, tudo O que fica? A essência Que é a nossa pura luz A vida É simples A vida É fácil E a gente precisa descomplicar Para esse ano que está se projetando aí Eu projeto Tudo de simples tudo de fácil, e que venha para mim a vida de forma fácil e simples, pois é isso o que a vida é Nestes próximos vídeos, eu quero te dar mais algumas ideias do que, que a vida é para gente olhar para o passado e olhar para o futuro vivendo um presente de ser felicidade se você está curtindo o nosso novo nome do canal, o nosso canal eu te convido a assinar o canal acionar o sininho de notificação para você saber sempre que eu gravar vídeos novos E agora, a gente tem vídeos três vezes por semana, né? Então, cada vez tem mais e de vez em quando tem vídeo surpresa E deixa um gostei aqui no vídeo Quer é para o YouTube entender que é deste tipo de assunto que você gosta. Um grande beijo para você, anunciando um ano novo que está chegando aí!